Opa! E aí, vocês estão bom ou não? Eu sou o Nicolas e sou o técnico aqui da Manage bem. Hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar sobre o controle do mato na nossa cultura de mandioca. Amigo produtor, você sabia que esse controle do mato faz parte de uma coisa que a gente chama de trio de produtividade? É isso mesmo! O que vem ser esse trio? Esse trio são três coisas que quando são ligadas entre elas, faz com que a gente tenha uma maior produtividade na nossa lavoura. E o que, que são essas coisas? É o controle do mato, junto com a escolha boa de manivas, e um planejamento do nosso plantio. Esse controle do mato é feito por várias técnicas, inclusive já existem técnicas hoje em dia, que a gente pode ter o um melhor aproveitamento em relação ao nosso solo e o nosso bem-estar também. A escolha de manivas sempre é bom, principalmente você está consultando o seu técnico da Manage Bem, ele está te orientando sobre qual cultivar e como armazenar e tirar essas manivas do campo e o nosso planejamento envolve, por exemplo, desde o preparo do solo até mesmo o nosso espaçamento, que geralmente a gente recomenda o um metro e esse é o nosso trio de produtividade. Seguindo essas dicas desse trio de produtividade, a gente tem uma, um ganho alto de, de produtividade. Mas voltando a falar do nosso controle do mato. A mandioca ela é uma cultura extremamente competitiva. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que plantas daninhas acabam por interferir bastante na, no crescimento e na produção dela pode chegar até um prejuízo de 90% na cultura da mandioca. Além disso, se essas plantas atacam nos 5 primeiros meses, que é onde a mandioca mais se desenvolve, é possível que a perda pode ser até de 100%. Mas como que a gente resolve isso? Bem, a partir de agora a gente vai ver tanto dicas práticas do que pode ser feito e de soluções encontradas também para esse problema que é o mato. Para vocês verem a importância de controlar esse mato. Lá no Rio Grande do Sul, numa faculdade chamada Santa Maria, um pessoal fez um estudo. O que, que eles fizeram? Eles montaram lá um local onde não foi feito o controle do mato e um que foi feito. E o resultado foi impressionante. Onde foi feito o controle do mato de forma adequada, produziu seis vezes mais. É muita coisa, né? Pensa na sua lavoura, você produzir seis vezes mais do que você é acostumado a produzir por fazer o controle de forma adequada no controle de plantas daninhas, do que a gente chama de mato, é realmente é uma coisa a se pensar, né? E agora a gente vai mostrar para você o vídeo dessa, desse estudo que eles fizeram. Então pessoal, olha só a diferença que vocês vão ver de produtividade só em função do controle de plantas daninhas. Então quando a gente pensa em altas produtividades, qual é o manejo para altas produtividades? A primeira coisa que tem que se pensar é num bom manejo de plantas daninhas. Então, olha só, essa, essa mandioca aqui, então, né, Kelly, ela aqui foi feito todo o controle de plantas daninhas, ou seja, não ocorreu a uh, mato competição. Isso. Então, quanto, quanto que nós temos aí de, de produção? Isso, então aqui a gente consegue visualizar as raízes. Uh, temos em torno de uns 3 quilos de raízes nessa planta em torno de 15 raízes, né? a gente consegue visualizar que o padrão delas está dentro de um padrão comercial, assim como a parte aérea também, ela tem uma boa parte aérea que a gente pode utilizar para silagem, né? E agora... A... Então, aqui só antes de Então, isso aqui, pessoal, ah, ah, Charles, qual é a produtividade dessa planta aqui? Estimando para hectare, a gente estima 45 hectares, uh, toneladas por hectare. Então essa planta aqui tem em torno de 3 quilos de mandioca, mandioca bonita, essa aqui é cultivar vassourinha né, é a mais utilizada aqui no Rio Grande do Sul, pelas suas características, o Rio Grande do Sul predomina é, mandioca de mesa, né, de mesa, né, e aí nós temos a vassourinha com bom cozimento, fácil arranquio, vocês veem que é assim que as raízes elas estão superficiais, isso facilita o arranque o manual, né? Então essa é a cultivar top aqui no Rio Grande do Sul, pensando em, em, em, em cultivar de mesa. Agora, pessoal, nós vamos ver o que, que as plantas daninhas fizeram, fizeram aqui durante o ciclo de crescimento com a nossa mandioca, a nossa vassourinha. Olha, mostra aí, Charles. Bom, então aqui a gente consegue visualizar né, apenas três raízes pequenas, então não são raízes comerciais. Isso dá em torno que é de um meio quilo por planta, o que vai dar em torno de 7, sete, 7,5 sete quilos toneladas por hectare. Parte aérea também, vimos que diminui muito o potencial de parte aérea, diminuindo também o potencial de silagem dessa lavoura. Perfeito. Aí pensando, né, é, qual é o que seria uma produtividade isso aqui, pensando numa uma lavoura tivesse toda assim? Seria em torno de 7, 7,5 toneladas por hectare. Então, veja a diferença, 45 toneladas, né, levanta aí, Charles, de novo, vamos botar juntos os dois, né, 45 toneladas por hectare contra 7 toneladas por hectare. Então, aqui vocês veem, pessoal, na prática, o efeito das plantas daninhas que nós tivemos aqui nessa lavoura. Viu só que interessante esses estudos realizados por esse pessoal dessa universidade? E agora falando da nossa cultura, que é a mandioca. Bem, pessoal, a mandioca, como eu já tinha dito, é uma cultura extremamente competitiva. Isso faz com que seja muito, mas muito importante a gente estar sempre realizando esse controle do mato. Principalmente após sua rotação, entre 20 e 30 dias, e até o seu período que termina em 5 meses, que fica entre 150 dias. Só que vale lembrar um detalhe dependendo do período, do mês do ano que você plantou sua, sua roça de mandioca pode ser que, de, que depois que passe esses 150 dias ainda esteja em período de chuva o que faz com que você tenha que ter uma atenção dobrada pois quando há chuva há o crescimento dessas plantas daninhas então é sempre bom você estar de olho apesar de já ter passado os 150 dias cruciais para o desenvolvimento da mandioca e como que a gente faz isso? Uma das primeiras técnicas que e é uma das mais utilizadas é a capina manual mesmo. Ela é bem utilizada, é, só que ela é eficiente, é uma técnica bastante eficiente para o controle do mato, mas ela tem que ser feita de modo correto. Primeiro, não se pode deixar os matos que a gente capinar mesmo, nos trieiros mesmo. É bom sempre a gente deixar mais longe, para que eles não se rebrotem. E sempre ficar de olho também pelos restos que fica, pois se haver chuva, Aqueles vão, vão restos vão ter essa umidade, vão germinar novamente e vai ter novamente o problema do mato. Além disso, a capina ela é onerosa, ela é, gasta bastante mão de obra. Esse é um dos contrapontos da capina. Mas é um método eficiente que você pode estar utilizando na sua roça e na sua propriedade rural. E nós também temos outro controle, que é utilizar a palhada. A gente vai jogar uma palhada de uma outra cultura no nosso solo, a gente tem à disposição o feijão de porco ou a palha de carnaúba e o que, que, qual que é a vantagem desse método? Então, além dele evitar que essas plantas cresçam, as plantas daninhas que é o nosso mato, né? Porque não vai ter luz solar para elas conseguirem realizar a fotossíntese e se desenvolver, o nosso solo vai ter benefícios. Um dos benefícios é que vai evitar a erosão, porque quando a chuva cair, ela não vai cair impactando o nosso solo, mas primeiro ela vai bater nessa nessa palhada que a gente jogou para depois ir para o nosso solo, vai deixar o nosso solo com a temperatura mais estável, além disso vai evitar, como se tem as erosões dele, do solo, e vai deixar a nossa cultura mais nutrida, além do próprio solo, porque essas plantas fornecem nutrientes para o solo. E nós também temos uma outra opção, que talvez pode ser vantajosa para você e na sua propriedade rural, que é a consorciação. Você também pode plantar sua lavoura de mandioca com uma cultura de interesse para você. Seja um milho, que você pode estar tá vendendo, ou fazendo uma pamonhada aí com sua família, um feijãozinho, um arroz, uma batata doce. E depois que você colher essa cultura secundária, que vai ser consorciada, os restos culturais dela vão servir, justamente para evitar que essas plantas daninhas cresçam e para deixar o seu solo com todas essas vantagens que a gente citou. Quando você planta essa cultura da mandioca consorciada com essa outra cultura, algumas coisas mudam. Por isso é importante você consultar o seu técnico manejo bem para saber coisas como espaçamento. Por exemplo, diferentemente de quando você planta só mandioca, você pode plantar em fileira dupla sua mandioca com a cultura consorciada. Aí o espaçamento já muda de um metro para dois metros. Então esses detalhezinhos é importante você consultar o seu técnico, porque como a gente viu no começo, o trio da produtividade é o controle do mato, a escolha de manivas e a gente ter um bom controle e planejamento do nosso plantio. Então todos esses fatores têm que estar em harmonia. E aí, meus amigos, viram só o tanto de coisa que a gente pode estar tá fazendo para controlar esse mato na nossa cultura da mandioca? Fique sempre atento. Porque o mato causa muito, mas muito prejuízo. Mas a gente tem várias técnicas que a gente pode estar fazendo. Seja uma capina manual ou um preparo antes de uma palhada que a gente joga um pouco antes de a gente entrar com a cultura da mandioca. Fica a seu critério. E você também pode a qualquer momento consultar o seu técnico da Manejo Bem para ele te orientar sobre o que você pode. Qual é o mais recomendável para fazer em determinada situação, aí na sua, na sua propriedade rural. No mais é isso, a gente agradece você ter visto esse vídeo. Comentários deixa aqui para a gente, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, para eles verem também o que pode acontecer se a gente não controla o mato na nossa cultura da mandioca e o que a gente pode fazer para controlar ele. A gente agradece demais e tchau, obrigado!